Vou apertar o espaço, ó, oh, espaço, tá salvando, tá salvando, vai salvar E aí galera, beleza de tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera... Mais um vídeo pra vocês de curiosidades, voltando aqui novamente na última missão do jogo Aquela que você escolhe matar o Michael, que não é a opção mais correta aí Mas como a gente faz testes aqui nesse canal, hoje vamos escolher matá-lo, certo? Mas eu não sei se vocês já fizeram essa missão Lá no finalzinho dessa missão, existe duas opções Duas opções, quando o Michael tá lá pendurado e tal a primeira é você soltar ele, certo? E a segunda é você salvar ele. What? Ou seja, você pode matar ele ou salvar. E o que, que a gente vai fazer, galera? Nós vamos escolher a opção salvar o Michael. Mas vamos deixar ela para a segunda opção. Como assim? A primeira tentativa, nós não vamos fazer nada para saber o que vai acontecer. E depois a gente volta... Optando por salvá-lo Beleza? Então, bora lá Vamos dar continuidade à missão aqui Para ver como que vai se sair Beleza? Então, bora lá Tudo bem, galera ó, Estamos próximos aqui a derrubar o Michael Caraca, meu boneco tá correndo muito, velho Eu instalei o mod do Homem-Aranha Esqueci de desinstalar É tanto mod Você não tem noção do tanto mod que tem aqui no meu jogo, velho Eu tenho que fazer uma limpeza aí Porque senão fica travando depois Bom galera, se você tiver alguma ideia em, em, em, em alguma outra missão, comenta aqui embaixo ou se não, vai lá no, no Discord e comenta lá, porque você me ajuda demais aí nos próximos vídeos. Eu tenho faz um tempinho que eu não olho lá se tem alguma ideia legal no Discord, mas sempre quando eu posso eu tô olhando. Eu já fiz vários vídeos com ideia de vocês, moleque. Então, seguinte. Calma que você tá meio rápido aqui Parece que a sensibilidade tá absurda, mas não é Bora lá Ué, vai vai ué, ué Subi pro outro lado, véi eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô com... Eu tô com... Como é que é? Eu tô com... O mod do Homem-Aranha, velho Tá difícil, aí, aí, subiu, subiu a escada Tá subindo Pelo, Pelo meio, cara Pô, Seria legal se eu soltasse a teia do, do aranha, né Pra salvar ele, ia ser muito da hora Vamos lá, hein? O meu um tiro na perna, né? Boa. É isso aí. Ah, essa morte aqui, sinceramente, ficou zoada, na minha opinião. acho que ficou meio estranho. A do Trevor é a mais legal. Essa aqui eu não gostei muito, não. Meio sem noção, tá ligado? Os cara vai pra uma torre Sobe uma torre do nada E lá, ah, ele lascou e complicou Oh, não tem headset, ô oh, Michael, não ouvi ele correr lão Caraca, moleque Ó oh. Vamos lá é sacanagem né Mas depois de tudo que você passa no jogo Escolha isso Lembrando que a primeira a primeira vez Que a gente vai fazer aqui Eu não vou escolher opção nenhuma Mas vocês vão ver que existe duas opções que depois a gente volta para escolher a segunda Que é salvar o Michael, certo? Olha lá, ele empurra e segura Na, Nada a ver, aí Eu só Eu só Ó, você vê aqui, ó, direito para, sal para soltar o Michael e espaço para salvar o Michael. Então o jogo, ele te dá a opção de você salvar o Michael, mano. Que loucura. Não vamos fazer nada, não vou fazer nada. Vou te levar comigo. Não, vou... Não, tô conseguindo ler, velho. Muito bem, ele soltou independente de eu escolher as duas opções. Vamos lá ver a segunda. Agora é a hora da verdade. Vamos saber aí o que que acontece se a gente escolher salvar o Michael, mano. Eu já acho desnecessário pra cacete Essa morte aí Sei lá, Ficou estranha essa missão Beleza, vamos lá Vamos dar play aqui Então beleza galera, vou apertar o espaço Vou apertar o espaço Ó, espaço Tá salvando, tá salvando Vai salvar Não lógica isso, velho Franklin ficou com o narizão como? Não tem lógica, tipo Ele se mata, cara Simples Você pode matá-lo, certo? E quando você tenta salvar Ele se mata Tipo, é, é, é parecido com o que acontece com a missão do Trevor, né? O Franklin é pra atirar Se o Franklin não atirar Se o Franklin atirar, beleza Vai acontecer tudo lá e tal Se, vo se, se você não atirar, o Michael atira E é meio que uma cutscenezinha secreta O GTA tem umas cutscenesinhas secretas Se você não sabe Eu já fiz vídeo mostrando essas cutscenes secretas E é basicamente o que acontece Tipo, você tenta salvar ele Acontece meio que uma cutscene Secreta E uma coisa aqui, ó, só pra gente finalizar esse vídeo Tá vendo aqui o, o Franklin aqui, ó? <risos> se você vir aqui, ó. Onde tá o Michael? <risos> Olha onde tá o Michael, moleque. Ele fica aqui, galera. Vivaço, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo controlar ele aqui. Ele fica vivaço aqui, ó. Já que não dá nem pra... Nem para controlá-lo, velho. Também já fiz vídeo mostrando isso aqui, galera. Se você não tô com modo mod do Homem-Aranha. Meu Deus. Olha aí o Michael aí, ó. Acho que ele morre, ó, não morre nada, mano Tudo da é armação, ó Vivaço da Silva v Vamos enviar ele Pra algum lugar aqui, será que dá? Não, na verdade eu tô com ele, né Ah, vai acabar a missão Bom, então Meio que gera uma cutscenezinha secreta e Infelizmente, mesmo você optando Em salvá-lo, ele acaba se Matando, o Michael se mata Galera, comenta aqui embaixo se você já fez isso Já escolheu a sua opção é... De fazer isso aqui, tentar salvar ele. É bem legal, às vezes quando eu faço uns vídeos, tem uma galera que comenta e fala que tentou fazer a parada. E é isso aí. Ó, carreguei lá na garagem. É, mas isso aqui vai ficar aqui. Pessoal, e só um recadinho pra gente finalizar esse vídeo aqui. Bom, se você não me segue nas redes sociais, segue lá, beleza? Tá tudo aí na descrição. O meu Instagram tá aí na descrição, me segue lá. Bom, eu falei mostrei até em vídeo a respeito do meu novo PC, que ele já foi montado. Eu até postei um videozinho lá, dei alguns spoilers, é, spoilers desse novo PC. Eu vou fazer um vídeo em breve, porque essa semana agora, segunda, terça, talvez na segunda ou na terça, vai chegar a, minha, a, a placa de vídeo. Eu vou trazer um unboxing da placa de vídeo primeiro e depois eu vou instalar ela. E mostrar meu novo PC para vocês, segue lá. Sempre tô postando algumas coisas lá. Eu não sou muito ativo em rede social, tá? Fica bem claro disso. E também tem o meu Twitter. O Twitter, infelizmente, também não tá tão movimentado assim, mas sempre quando eu posso, tô lá comentando e conversando com vocês. Beleza? Então tá tudo na descrição. A rede social, o Twitter é o que eu mais uso. Eu usei um tempo o Facebook, mas confesso para vocês que ele tá mais abandonado do que todo qualquer outra coisa. Mas tá tudo na descrição Beleza? O Discord também para você ir lá e dar a Sua dica, sua sugestão E é isso aí galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Tô muito feliz E é isso aí, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou, não esquece de deixar seu like Seu favorito, comentar nesse vídeo E compartilhar com os amiguinhos E a é nós, tamo junto Valeu Fui